Fala galera, beleza aqui? Fala Matheus Bom pessoal, hoje o vídeo vai ser pra divulgar é, um grupo de K-pop que tá dando o que falar na internet Dando o que falar é, em sentido bom, não em sentido negativo, em sentido positivo Esse grupo se chama Stay Si Bom, esse debut é de, no começo eu não acompanhei Depois que eu vi num site, no Instagram aparece E eu tinha visto esse grupo, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse grupo Eu fiquei escutando essa música por umas duas horas uma hora tipo assim cara eu escutei tanto essa música que eu fiquei ah, na minha cabeça e, tipo assim é muito viciante essa música no começo você vai pensar nossa e tal mas tipo assim eu no, agora eu tô começando a gostar de grupos é, diferentes grupos que acabaram de debutar grupos que eu nunca conheci recentemente eu conheci outros grupos também que eu vou fazer um vídeo sobre e eu quero falar para vocês que acompanhem o Stacy Sim, cara, é, essa empresa tá dando de tudo, e de tudo melhor para essas garotas Elas debutaram assim de maneira, tipo assim Na minha opinião foi estranha Eles contrataram as garotas por salões de dança, escolas e tal E eles verificaram todo o trabalho dela, o currículo delas Se tem notas boas nas escolas Eles nem aceitam, eles não aceitam pessoas que fizeram bullying e tal e, Tipo assim, essa empresa é maravilhosa, e, tipo assim um dos caras que tá fazendo as músicas de Stacy é um dos caras que já fez várias músicas de sucesso no K-Pop. Então, gente, vão dar amor pro Stacey, por favor, vão dar amor pra elas, porque elas merecem. Elas acabaram de debutar com o novo MV delas, So Bad. E, tipo assim, as garotas são muito visuais, muito bonitas mesmo. Eu vou fazer o react desse MV também, mas não reagindo, porque eu já reagi também, logicamente, que eu falei que eu assisti por uma hora... Eu vou falar os aspectos que eu gostei e os que eu não gostei. Então, vai deixar um like nesse vídeo, inscreva no canal porque isso assim é muito importante. Eu estava sumido esses dias por alguns problemas familiares, familiares mesmo, pessoal. Tá com alguns problemas na escola, o IAD, você sabe como é, coisa de adolescente e tal, essas coisas. Então, agora é a semana week do canal, vai começar novamente. Então, vocês vão ter que suportar esse louco aqui. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Thank you.